Opa, tudo cada vez melhor, Rogério Peixoto aqui do Experimente a Paz. E como eu te prometi no vídeo anterior, eu quero falar contigo hoje sobre novas crenças, sobre a vida, sobre a felicidade, e a gente vai trabalhar isso com algumas aformações. Então, indo direto ao ponto, sem enrolação, eu quero te convidar a se sentar aí de forma confortável para você. Eu quero te convidar a tomar algumas respirações profundas, sentindo o ar entrando, sentindo o ar saindo, se conectando com você, com essa energia que está aí no teu corpo agora. Isso, muito bem. E começa a repetir simplesmente, repete comigo em voz alta, por que, é que eu estou tão feliz? Por que, é que eu sou mais do que bom bastante? bastante? Por que, é que eu atraio todas as coisas boas hoje e sempre? Por que, é que eu sei o porquê eu estou aqui na Terra? Por que, é que eu sei o meu propósito de vida? Porque eu amo conhecer o meu propósito de vida? Porque eu estou vivendo o meu propósito de vida? Porque eu sei quem eu realmente sou? Porque eu estou tão confortável na minha própria pele? Porque Deus me fez perfeito? Porque eu estou tão confiante de ser quem eu realmente sou? Porque eu atraio somente coisas boas. Quando eu vivo o meu propósito de vida. Por que é que eu atraio todas as coisas boas quando eu expresso quem eu realmente sou? Por que, é que eu sou perfeitamente capaz de viver a vida como realmente eu quero? Porque eu sou perfeitamente capaz de viver o meu propósito de vida. Porque Deus me deu a capacidade de viver o meu propósito de vida porque eu sou exatamente quem eu deveria ser? Por que está tudo bem gostar de mim mesmo? Por é que está tudo bem eu me amar? Por é que eu sou seguro em ser quem eu realmente sou? Por que as pessoas certas vêm a mim tão rapidamente agora? Por que as oportunidades me vêm tão rápida e facilmente agora? Porque pessoas altamente bem-sucedidas valorizam e apreciam a mim e o meu trabalho. Porque Deus criou a perfeição em quem eu realmente sou. Porque eu sou verdadeiramente apreciado pelos meus amigos, familiares e colegas. Porque eu posso ser quem eu realmente sou. Porque eu tenho mais do que tempo, dinheiro e energia suficiente para fazer tudo o que eu quero com a minha vida. Por que eu tenho tanta sorte? Porque eu sou tão abençoado? Por que eu sou tão grato por ser quem eu sou e por conhecer o meu propósito de vida? E agora que você sabe isso tudo, eu te convido a compartilhar esse conteúdo sobre as formações com outras pessoas. E dessa forma, essas pessoas também podem começar a notar mudanças nas suas vidas. E dessa maneira, pouco a pouco, nós vamos transformando o mundo em que vivemos. Então, permita-se, liberte-se, experimente a paz e compartilhe esse vídeo nas redes sociais com todos os seus amigos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, ativa aí o sininho das notificações para você receber informações de primeira, assim que vídeos novos forem colocados aqui no canal, ok? Um grande abraço e experimente a paz.